Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar. É, não aguentou a pressão reduzir os pontos por reais gasto e houve mudança drástica aí junto ao cartão Pão de Açúcar. Mas o que você não esperava aconteceu, viu? Então, vamos às informações referente ao Pão de Açúcar Gold e Pão de Açúcar platino. Meus amigos, hoje, centenas de milhares de membros inscritos do canal Alta Renda Cartões publicando no nosso grupo do Black Card Luxo, através dos e-mails de membros no nosso blog, no nosso Instagram, recebemos centenas de mensagens e posts de membros com a isenção da anuidade dos cartões do Pão de Açúcar Gold e Pão de Açúcar Platinum. Pois é. Após a nossa nota que nós trouxemos referente às mudanças do cartão Pão de Açúcar oficial pelo Itaú, houve no dia seguinte aquela enxurrada de ligações para cancelar os cartões do Pão de Açúcar. Só em nossa live, mais de 60% responderam que iriam cancelar o cartão. Quando foi na data de hoje, 18 de janeiro de 2023, o Itaú mandou esta nota para todos os seus clientes dos cartões Pão de Açúcar? Veja, começa assim a imagem. Você ganhou um ano de anuidade grátis no seu cartão Pão de Açúcar. A Bruna tem o cartão Platinum, tá? Olá, Bruna. Estamos muito felizes em compartilhar essa boa notícia com você. Saiba que você é muito especial para o cartão Pão de Açúcar. E com forma de agradecimento por sempre utilizar o seu cartão com final 4746, você ganhou um ano de anuidade grátis. Incrível, né? E ainda tem mais, esse benefício também é válido para os cartões adicionais, aproveite. A cobrança mensal não virá na sua fatura num dia tal, tal, tal que agora de janeiro, né? Outro membro aqui também recebeu, o, Marcio, o Mário recebeu também a informação. O Mário recebeu o seguinte, estamos muito felizes com compartilhar com essa boa notícia com você. Saiba que você é muito especial para o cartão Pão de Açúcar e como forma de agradecimento, por sempre utilizar o seu cartão final 2365, você ganhou um ano de unidade grátis incrível, né? E ainda tem mais. Esse benefício também é válido para os cartões adicionais, aproveite. A cobrança mensal não virá na sua fatura fechada a partir de 18 de janeiro de 2023 por um ano. Olha só o que o Itaú tá fazendo, hein? Vamos lá, os membros do canal, todos aí, os que não receberam a mensagem, ligaram também, conseguiram a isenção de um ano do cartão do Pão de Açúcar e nós demos uma nota no nosso blog. Vamos à nota então, veja. Itaú volta atrás. Cartões do Pão de Açúcar, o que era impossível de isentar as anuidades. Agora o banco está emitindo nota de 12 meses grátis para seus clientes. Olha bem, hein? Nossos membros estão recebendo comunicado do banco com a isenção de anuidade dos cartões Pão de Açúcar com 12 meses de isenção. Efeito cancelamento em massa deste cartão após as mudanças drásticas na pontuação levou o Itaú a isentar as anuidades para evitar o colapso deste cartão, que era até então o melhor cartão para acúmulo de milhas do país. Veja como que era antes o comparativo, antes da mudança e depois da mudança, para vocês entenderem o que está acontecendo, o porquê que o Itaú está dando um ano grátis de anuidade para seus clientes. Veja, e só lembrando que até a data do dia 17 de janeiro era impossível isenção da anuidade desses cartões. Só para você ter ideia, vários membros do nosso canal Black Card Luxo cancelaram o cartão por não conseguir isenção da anuidade. Tá? Então só para vocês verem o tamanho que era a regra para não isentar a anuidade desse cartão. Agora veja as mudanças que aconteceram. cartão Platinum do Itaú, como que funcionava antes, tá? Vamos lá. Vamos falar apenas da pontuação, tá certo? Então vamos lá, não vou falar dos benefícios que entraram de 20% no, no, dentro da loja, não. Vamos falar do que aconteceu referente a pontos. Como que era o cartão Platinum na versão anterior, que vai até o dia 31 de janeiro deste ano, tá? Então veja co o que, como que está e como que ficará a partir do dia 2 de fevereiro. Então a pontuação é assim, um ponto a cada um real gasto que você ganha nesse cartão. E na hora de transferir os pontos para o TudoAzul, é um real, é um ponto, tá certo? Se você tenta transferir para a Latam, para Smiles, é 0.88 para o Platinum na Latam e na Smiles, certo? Bem, validade dos pontos, 24 meses para esse cartão, tá certo o Platinum? E anuidade, 650 para o Platinum. Adicionais com 50% de desconto na anuidade. Isenção impossível até então. O spread do cartão para compras internacionais. 0 e o dólar praticado comercial. Agora vamos para o Gold. O Gold: a pontuação é um por um, a cada um real, um ponto, transferindo para tudo azul. 0,7 para Latam e Smiles. Tá? Anuidade: 405 reais para o Gold e 50% para os adicionais. Validade dos pontos: 12 meses. Spread fora do país: 0%. Dólar praticado comercial. Essas são as regras até 31 de janeiro desse ano. A partir de 2 de fevereiro, vai ficar assim. Vamos começar pelo Platinum. A cada 1 um dólar gasto, equivale a 2 pontos fora das lojas do Pão de Açúcar. Compras do dia a dia, fora da loja, 2 pontos a cada dólar gasto. Compras dentro das lojas do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, 5 pontos por dólar gasto. O poder de pontos explode dentro das lojas do Compre Bem, do Extra e do Pão de Açúcar. Certo? Validade dos pontos não mudaram. 24 meses, spread 0% e dólar praticado comercial. Tá certo? Gold. A é, anuidade também se manteve de 650 para o Platinum. O Gold. Então, ficou assim a partir de 2 de fevereiro. 1.5 pontos por dólar gasto. Compras do dia a dia fora do pão de açúcar, extra e compre bem. Dentro do pão de açúcar extra e compre bem, então a pontuação é 3 pontos a cada dólar gasto. Validade dos pontos, 12 meses, spread zero, dólar praticado comercial, certo? Então você observa como que era antes, por reais gastos, e agora por dólar gasto. Houve realmente uma diferença muito grande. Vou fazer uma, uma continha aqui básica para você entender quanto de pontos você ganhava e quanto de pontos que você vai ganhar agora. tá? Por isso que tá acontecendo... É, ia ter uma enxurrada de cancelamentos do cartão do Pão de Açúcar, porque esse cartão é trabalhado para milheiros. Quem tem esse cartão usa muito para comprar milhas, para ganhar dinheiro e fazer renda extra com esse cartão. Na mudança para dólar, ele se parou praticamente ao que é o mercado. É, spread zero, praticamente todas as cooperativas têm. É, dólar petax, dólar comercial, praticamente todas as cooperativas têm também. Só que com pontuação melhor, 2.2, 2.5. Tá? Esse cartão máximo que vai te é dois pontos para você usar fora do país é, ou dentro do país no dia a dia, sem estar dentro das lojas do, do Pão de Açúcar, na versão Platinum. Tá? Então vamos fazer uma comparação: gastando 10 mil reais, quanto que você ganharia de pontos no, no, na atualidade e quanto ganhava na atualidade anterior. Então vamos começar primeiro na versão por reais. Se eu gastar 10 mil reais para o Gold e para o Platinum, eu ganharia um ponto a cada real gasto, ou seja, 10 mil, 10 mil, tá? Então, 10 mil pontos. Se fosse no Gold para transferir para, para o Tudo azul eu ganharia, então, 10 mil pontos no Tudo azul tanto no Gold quanto no Platinum, tá? E aí, se eu pegasse aquela promoção bonificada, eu dobro os pontos, então eu jogaria para o Tudo azul com 20 mil pontos, tá? 10 mil mais 10 são 20. Então, 20 mil pontos bonificados para o Gold, para o Platinum, para o Tudo azul tá? Agora vamos transformar esses 10 mil em versão de dólar, tá? Então vamos lá, 10 mil reais, vou usar o dólar a conversão de 5,21, tá? Vai ser o meu parâmetro. 10 mil dividido por 5,21 vai dar 1.919. 1.919 vezes 1.5, que é compras do dia a dia para o Gold, então eu ganharia 2.878 pontos. 2.878 pontos para o programa... É, GPA, tá? do Gold, se eu pegar uma promoção que bonifica, vezes 2, então eu teria no Gold 5.756 pontos para transferir para o tudo azul tá certo? Lembrando que eu estou usando o parâmetro tudo azul 2.878 pontos vezes 2, 5.756. Lembra que eu tenho o mesmo poder nesse momento para, por reais, eu ganhava 10 mil pontos, eu jogava no dobro, daria 20 mil. 20 mil para 5.756, tá? Então, só para você ter ideia, quase, é quase três vezes a menos o poder de compra desse cartão na versão reais. Tá? Então, se você pegar aí 5,765 é, né? por 20 mil, você representa 28% agora de pontos no cartão atual. Né? Então, só para você ter ideia, 28% menos 100%, nós estamos falando de uma diferença de 72% você tinha na versão anterior, isso só no Gold, tá? No Platinum, a versão ficaria da seguinte forma, tá? 10 dividido por 5,21 dólar, 1909 vezes 2. 2 daria 3.838, vezes o dobra, né? Então eu teria 7.676. Para 20 mil que eu ganhava, então, se você pegar aí 7 é, dividido por 20, daria 38, né? de menos 100, tem uma diferença aí, mais ou menos, de 62%. Então, só para você ver o poder que era antes do que ficou. Por isso que houve, estava acontecendo esses cancelamentos, o pessoal ligando para cancelar em massa, e o Itaú, correndo, soltou uma nota dando isenção de um ano para evitar esse colapso com os cartões Pão de Açúcar. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso canal e essas informações. Se você não recebeu ainda, liga lá que você vai isenção de um ano nesses cartões do Pão de Açúcar. Mas não cancela, não. Vale muito a pena ter esse cartão por causa do spread, ainda estar zero e ser comercial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Snack Games, um grande abraço. Eduardo Ribeiro, um grande abraço. WG Ferreira, um grande abraço. Daniele Jorge, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.